Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Afinal, o que é a SBPC? A SBPC é a principal sociedade científica que a gente tem no Brasil, né? A sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a SBPC tem hoje, filiada a ela, todas as demais Sociedades Científicas das mais diferentes áreas, então, Sociedade Científica de Química, Física, Matemática, Economia, todas elas são filiadas da SPPC. E anualmente a SPPC realiza sua reunião anual, que seria o grande congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse ano, 2023, na UFPR, a gente vai ter a 75ª reunião anual da SPPC. E com muito orgulho que a UFPR vai poder sediar nas comemorações dos seus 110 anos. Então, eu sou Rodrigo Arantes Reis, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR e vice-coordenador aqui da Comissão Executiva Local da Reunião Anual da SPPC. Acesse SBPC. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.